Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você conhece ou já ouviu falar nas vidrarias e equipamentos para laboratório? Não? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te mostrar e falar sobre eles. Bom, para realizar reações, para armazenar líquidos, solubilizar soluções para fazer medições e até mesmo cultivar micro-organismos e células, as vidrarias são essenciais para o funcionamento de um laboratório. E elas podem variar de acordo com o tamanho, a capacidade e a função. E nesse sentido, existe sempre uma específica para cada utilidade. As vidrarias para laboratório são fabricadas de modo a suportar altas temperaturas para que possam ser utilizadas sem riscos em reações e também permitem a esterilização em autoclave, por exemplo. Agora vamos ver como são classificadas vidrarias. São três as classificações. O primeiro é o tamanho. As vidrarias podem ter diversos tamanhos e essa característica em geral está relacionado com sua capacidade. O segundo é a capacidade. Então, a capacidade de uma vidraria se refere à quantidade de volume suportado por ela. E há uma variedade muito grande, que pode ir desde poucos mililitros até alguns litros. A terceira é a função. Então, as vidrarias são geralmente utilizadas para armazenamento de líquidos. Entretanto, sua função não se restringe a somente isso. Elas podem ser utilizadas para medir o volume específico de um fluido. Podem ser úteis também na preparação de soluções, reações, pipetagem e na solubilização de compostos. Por isso, as vidrarias possuem uma peculiaridade e é destinada a um papel. Agora nós vamos ver as vidrarias e os equipamentos de laboratório. As principais vidrarias e equipamentos são o balão de fundo chato muito utilizado para destilações químicas pode ter diversos tamanhos e suporta volumes variados sua base chata possibilita o apoio em superfícies planas é também bastante utilizado para armazenamento de líquidos e tem a forma de uma pera com a base achatada balão de fundo redondo possui o formato de uma pera e é, em geral, acoplado a um evaporador rotativo, possuindo basicamente a mesma função do balão de fundo chato. Balão volumétrico. Para realizar soluções e medições de líquidos com volumes específicos, o balão volumétrico é bastante indicado. Eles são mais usados quando é necessária uma quantidade precisa de fluido que seja maior que a capacidade de medição de uma pipeta. Bastão de vidro. O bastão de vidro tem um aspecto de uma haste e é particularmente utilizado para auxiliar na diluição de soluções. Os beckers são amplamente usados para fazer misturas e soluções. Apesar de possuírem graduação, não são tão precisos como outras vidrarias para realizar a medição de líquidos. Bureta é uma vidraria laboratorial específica para realizar a dosagem volumétrica de um reagente em titulações. Fica disposta verticalmente e deve ser posicionada através de um suporte. Além disso, possui uma espécie de torneira que permite a sua abertura e fechamento. É uma ferramenta muito exata e precisa. Dessecador. Trata-se de um recipiente fechado que tem como função realizar a secagem de certas substâncias ou mantê-las em um ambiente livre de umidade. Possuem um agente de secagem e pode conter uma bomba de vácuo acoplada para reduzir a pressão no seu interior. O Ehlermeyer, muito utilizados na dissolução de soluções, aquecimento de fluidos, titulações e reações químicas. Possuem diferentes capacidades quanto ao volume e podem conter tampa ou não, o que facilita o armazenamento de líquidos. Frasco de reagente. Tem como função principal armazenar soluções, reagentes e líquidos em geral. Possui tampa rosqueável que impede o vazamento dos fluidos e contém uma área de esmaltação branca destinada às anotações sobre o conteúdo do frasco e outras informações pertinentes. Funil analítico ou de haste longa. Ele é feito de vidro e é utilizado na transferência de substâncias entre recipientes, evitando o derramamento e o desperdício de fluidos e reagentes. E na filtragem de substâncias com o auxílio de um filtro de papel. As pipetas. As pipetas de vidro são amplamente utilizadas em laboratório para os processos de pipetagem de líquidos. São essenciais quando se deseja uma quantidade específica de fluido, pois são bastante precisas e exatas. Podem ser de diversos tamanhos e volumes. Proveta graduada. A proveta é um instrumento preciso e, portanto, altamente recomendado para medição de líquidos. Pode ser encontrada em volumes de 25 até 1000 ml. Não pode ser aquecida. Tubo de ensaio. Trata-se de uma vidraria para laboratório com formato tubular e é indicada para a realização de experimentos com pequenos volumes. Com tantas utilidades, as vidrarias são muito importantes para que um laboratório tenha um bom funcionamento, permitindo a análise de amostras, a realização de experimentos e contribuindo para resultados significativos. O agitador magnético, utilizado no preparo de soluções e em reações químicas, quando se faz necessário uma agitação constante ou aquecimento. Almofariz com pistilo. É usado na trituração e pulverização de sólidos em pequena escala. Anel ou argola. Ele é preso à haste do suporte universal e sustenta o funil na filtração. Balança analítica. É usada para se obter massas com alta exatidão. Balanças semi-analíticas são também usadas para medidas nas quais a necessidade de resultados confiáveis não é crítica. Balão de destilação. É utilizado em destilações simples ou fracionado. O braço do balão é então ligado a um condensador. Bico de Bunsen. É a fonte de aquecimento utilizada no laboratório. Não devem ser utilizadas substâncias inflamáveis. O cadinho Geralmente é feito de porcelana. Serve para calcinação, quer dizer, aquecimento a seco e muito intenso, de substâncias. Pode ser colocado em contato direto com a chama do bico de Bunsen. Suporta altas temperaturas, acima de 500 graus Celsius, dependendo do material que foi construído. Ferro, chumbo, platina ou porcelana. Cápsula de porcelana. Peça de porcelana usada para evaporar líquidos das soluções e na secagem de substâncias. Podem ser utilizados em estufas desde que se respeite o limite de no máximo 500 graus Celsius. O condensador. Ele é utilizado na destilação e tem como finalidade condensar vapores gerados pelo aquecimento de líquidos. Os mais comuns são os de Liebig, quer dizer, os retos. Mas há também os de bolas e de serpentina. É comumente utilizado em conjunto com o balão de destilação. Conta-gotas utilizado quando se deseja adicionar a uma reação ou solução apenas algumas gotas de um determinado líquido, que pode ser um indicador ou solvente ou outros. Espátulas e colheres são utilizadas para transferência de sólidos, são encontradas em aço inox porcelana, níquel, osso e pp. Estante para tubos de ensaio. São utilizadas para suporte dos tubos de ensaio. Estufa. Com controle de temperatura através de termostato, é utilizada para secagem de material. Costuma alcançar até 300 graus Celsius. Funil de Buchner. Acoplado ao quitasato e munido de papel de filtro, é usado nas filtrações a vácuo. Funil de separação. O funil de bromo é utilizado para separar líquidos não miscíveis, ou seja, através da decantação. A torneira embutida nele permite que seja separado com facilidade. Garra de condensador. Espécie de braçadeira que prende o condensador ou outras peças, como balões, elermaias e outros a haste do suporte universal. Garra dupla. É utilizada para fixar buretas durante a utilização. O quitasato utilizado em conjunto com o funil de Buchner em filtrações a vácuo compõe a aparelhagem das filtrações a vácuo. Sua saída lateral se conecta a uma trompa de vácuo. É utilizado para uma filtragem mais veloz e também para a secagem de sólidos precipitados. Manta aquecedora. É o equipamento usado juntamente com um balão de fundo redondo. É uma fonte de calor que pode ser regulada quanto à temperatura. Medidor de pH, também chamado de pHmetro, mede o pH de uma solução. É constituído basicamente por um eletrodo e um circuito potenciômetro. A mufla. A mufla é um aparelho que produz altas temperaturas. É utilizada na calcinação de substâncias por aquecimento até 1.800 graus Celsius. Papel de filtro. Serve para separar sólidos de líquidos. O filtro deve ser utilizado no funil comum ou no funil de Buchner. Pinça de madeira. Utilizada para segurar tubos de ensaio em aquecimento, evitando queimaduras nos dedos. Pinça metálica ou tenaz. Serve para manipular objetos aquecidos. Pipeta de Pasteur É usada para lavagem de vidrarias com solventes não aquosos ou, então, para transferências. Pipeta volumétrica Usada para medir e transferir volumes de líquidos não podendo ser aquecida, pois possui grande precisão de medida. Mede um único volume, o que caracteriza sua precisão. Pipetador tipo pera é acoplada a uma pipeta e ajuda a puxar e a expelir pequenos volumes de líquidos. Piceta ou frasco lavador. O frasco de plástico usado para lavagem de materiais ou recipientes através de jatos de água, álcool ou outros solventes. Placa de pedra. Peças de vidro ou plástico utilizadas para desenvolver meios de cultura bacteriológicos e para reações em escala reduzida e também para observar a germinação das plantas e de grãos de pólen ou o comportamento de pequenos animais, entre outros usos. Suporte universal é empregado na sustentação de peças e sistemas. Ele pode segurar, por exemplo, a bureta ou funil de bromo. O termômetro mede a temperatura de substâncias ou do ambiente. O tripé, suporte metálico utilizado geralmente com tela metálica com amianto, para efetuar aquecimento de soluções em vidrarias diversas de laboratório sobre bico de Bunsen. Trompa de vácuo, dispositivo de vidro ou metal que se adaptam à torneira de água, cujo fluxo arrasta o ar produzindo vácuo no interior do recipiente ao qual estão ligados. Elas possuem um único sentido de passagem de água, por isso, deve-se cuidar para a indicação no aparelho da posição que ficará para baixo. E por último, o vidro de relógio. Peça de vidro de forma côncava. É utilizado em análises e evaporações em pequena escala. Além de auxiliar na pesagem de substâncias não voláteis e não higroscópicas. Não pode ser aquecido diretamente. Bom, chegamos ao final desse vídeo.